Ai, ai. E aí, Juliana? Tudo bem, Tranca? Suave. Suave. Firme igual prego na areia. <risos> Não tá? Tá firme? Opa. Firme, forte, tranquilo, sereno. É, mas. O prego pode estar em qualquer superfície, não é verdade? Sim Ele continua firme Ainda mais se ele for de aço Sim, continua sendo prego Pois é, onde está o, o engraçado? De quê? Disso, firme igual prego na areia Focam na areia é, se foca no uso mais, um, mais, mais, mais comum do prego, que é estar tá na parede uh, sendo usado para pendurar alguma coisa. Ou sendo ou inútil, está, né? Está, não, tem outros Ou estar unindo, dando estabilidade, unindo duas coisas, unindo dois pedaços de, de madeira. Né? É, mas tem outro outro nome para prego. Tem outro nome para prego? Tem. Os paulistas? <risos> você já tá rindo, tá igual o prego na areia, tá? Porque lá vem as dicas paulistas, o que os paulistas chamam de prego. Prego é aquele cara que é meio inútil. Olha, eu não conhecia isso. É, você é um prego. Você é um prego? Mas o prego, prego é útil. Um... Prego é útil. Caso você queira pregar algo É, construir algo, pregar algo Pois é E se você Eu for Fazer qualquer outra coisa que o prego não é útil Aí fica guardadinho Pois é Não me pergunte a lógica, é só a gíria que usam giras gírias paulistas não tem muita lógica <risos> Iguais as mineiras Para de te provocar, focalidade é uma habilidade que seria bem útil caso os seres não fossem prego, né? Tem uns pregos aí que é ruim, viu? Difícil, é... por quê? Porque a habilidade de focar em algo não é habilidade direta, como a piada, né? Prego na areia. O que presume, né?, é que na areia o prego fique. não fique muito firme. Mas estamos falando do prego e não do contexto. A focalidade é a habilidade de você desfocar das outras coisas e focar no que você julga importante. Sabe aquelas pessoas que, que passam a ideia de que elas estão à mercê dos pensamentos, à mercê das situações, à mercê das pessoas, das situações, né? não há autonomia? Sim, Sim não. Há, há, há uma certa desconfiança. Isso. Então é o desenvolvimento da focalidade que ajuda em muito o ser. Porém, nós sempre dizemos que as habilidades são inatas, né? E que tudo já está pronto instintivamente. Se o ser ouvir ele mesmo, tudo fica mais fácil. E o todo se manifesta com maestria Agora, a gente vai colocar mais uma fichinha no quebra-cabeça dos estudiosos Desta filosofia que a gente faz nas coxas De maneira amadora Mas que vem ajudando muita gente a melhorar a qualidade de vida Isso é baseado no data foda-se né? Minha opinião <risos> Se não quiser acreditar, vai ouvir outra coisa Sutileza padrão tranca rua, né? Então, tendo ciência disso, até o presente momento era fácil ser, se problematizar, né? Se tudo tá pronto, se tudo está disponível, por que eu tô me fudendo? Exato. <risos> né? Algum problema que eu não captei aí nesse assunto aí, né? Devo ter defeito, né? Porque... <risos> Vou pedir recal. <risos> a questão é como nós dissemos, né? A ambientação do ser. E Tem probleminha ali na ambientação, pois o quanto das habilidades se desenvolvem, amadurecem, depende das experiências e do ambiente ser ou não propício a isso. Dessa forma, o ser que tem sua focalidade plena, em estado potencial, ele pode não ter a focalidade, um quantum dessa focalidade bem desenvolvido. Gerando assim, problemas. Pois há um conflito entre o que ele sente que tem e o que ele realmente manifesta, o que ele consegue manifestar. A quantidade dessas habilidades manifestas dentro dos mapas baseados na ambientação presumem autonomia, habilidade de escolha e agência. Mas isso gera uma dificuldade, né? Que é a habilidade de uh, quantificar e qualificar o quanto de energia e, e trabalho, né? Vai existir em cada evento, em cada situação. Com essa situação, o ser pode se situar e pedir auxílio, dizendo: Eu não tenho maturidade para lidar com isso. Mas isso também presume uma certa humildade. Eu sou o prego, mas eu não sirvo para. Fixar nada na areia Eu sou o ser humano, mas eu não sirvo para sofrer Link é legal, fala aí Paga um pau, né Juliana? Puta oh, merda ficou legal, ainda mais Ui. com a lição do curso similar que o Pajocê gravou agora Pois é Não há crueldade em Deus e nem em mim temos um olhar crítico, um olhar receptivo e uma uma condição personalítica. Então, a habilidade de ter uma análise da própria persona e características com as habilidades é crucial. É crucial para que as encruzilhadas e as escolhas Ocorram com plenitude. E com isso nós colocamos mais um mais uma pecinha do quebra-cabeça na nossa filosofia. Se está com dificuldade para compreender a quantificação, qualificação, estruturação e percepção da focalidade, e desse conceito de quantum, dessas habilidades, os estudos sobre desejo, os estudos sobre instinto, os estudos sobre cosmos são importantíssimos para essa para essa para esse degrau, né? Para essa para essa passagem desse limite de percepção. É isso aí, Juliana. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com seu desenvolvimento, estudos pessoais. Espero ter contribuído com todos. E se você acha que eu não contribuí, fica o meu foda-se, né? <risos> né? <Pra mim. risos> desculpe. Mas... Foi mais forte que eu. A pergunta uh, que me veio foi: você está usando o termo quantum no sentido genérico de quantidade? É isso? É, Ou no um sentido integral sentido? também. Os dois sentidos combinam. A gente tem essa graciosidade linguística. Põe lá no Google para você ver. É a menor isso. parte possível de algo grande. Isso, e também um, o quanto, o quanta, né? o quanto de, de energia que o eletrozinho precisa para pular de um nível para o outro. É, que ele alto, libera o milagre da alteração da Ou perspectiva. Outra. Tá certo. A matemática é exata, e o termo combina em todos os níveis. Foda. Foda, fala tá aí. Bom. Então, no caso, o quantum de habilidade seria a, a quantidade, certo? O grau, o, o, a amplitude da habilidade que o ser consegue expressar naquele momento para ele exercer a sua focalidade de maneira tranquila, sustentada. Sim, tá? sim. E, e todo o resto um, o universo toma conta, certo? Sim. É No ideal seria tudo pleno, né? não haveria nem a necessidade de quantificar ou qualificar a, o desenvolvimento de qualquer habilidade. A habilidade estaria sempre disponível para qualquer ato sereno, saciado e equilibrado que o ser desejasse. É, mas é que há um certo... Ah, como é que eu vou dizer? Não me surge uma palavra melhor, mas é como se as habilidades ficassem ah, debilitadas, castradas no seu desenvolvimento. Então o ser chega numa vida adulta, onde ele poderia ser capaz de, de fazer certas... Ah, operações com tranquilidade, certo? Ah, mas aquela habilidade ficou no nível... Ah, vou usar no um termo do ensino mesmo. Ficou lá, no, no, não passou do nível do ensino primário. E, Sim. E na vida, para exercer a maturidade, que é uma habilidade também, certo? Para exercer a maturidade da agência adulta, aquela habilidade... Ah, Precis precisaria? Seria bom se ela estivesse pelo menos já no quantum de expressão do pós-secundário, do pós-segundo pós grau. Sim. E estamos trabalhando para ter um ambiente mais ideal para sair dos ídolos e dos dogmas. Aqueles que querem podem ouvir a, a gravação do curso Em Milagres também. Muito bom. Lição 170. Tá certo, para ele poder. para que essas, essas um, habilidades, esse desenvolvimento, esse processo de maturação seja feito de forma tranquila, natural, sem crueldade consigo mesmo. Que foi é o nosso objetivo, dele, né? Foi o tema do curso Em Milagres. Sim. Esses, todos esses áudios, esses estudos, é gerar uma manifestação dessas habilidades de forma tranquila, é sadia E o ser percebe pelo contraste, quando a habilidade vai ser manifesta mesmo, sabe? Quando vai ser útil, ele nota, nossa, eu estou fazendo diferente ah, entendo sim, estou conseguindo fazer diferente. É, olha o que eu fiz. Se vê muito nos alunos da escola. Tá certo. Algo mais, Juliana? Gostou? Se você gostou, dá um beijinho. Se você gostou muito, dá dois tapinhas. Ah, é mãe, tapinha. Tapinha, palminha, né? Palminha. A palminha, a palminha. É. Tá certo. Estarei dando tapinha em mim mesma. Não dê tapinha. Não, não se abrida. Mas é a palma. Agride. A palma é um tapinha em si mesmo. É, pode ser. Verdade, verdade, verdade. <risos> pois é. é. Tá certo, treco. Então é isso. Paz, fica com Deus. Bons estudos e até a próxima. Gratidão.